Fala, player! Beleza? Willzer aqui, trazendo para vocês mais um unboxing hoje do Xbox Series S, player. Eu acabei de... Na realidade, eu me desfiz do Xbox One X. Cara, é muito nome, né? A Microsoft podia ajudar, né? O Xbox 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual Playstation, mas enfim. Estamos aqui, vamos fazer o um unboxing agora dele. Ele acabou de chegar, então a gente vai fazer aqui o um unboxing dele. Eu torcer para que não seja, sei lá... Uma panela ou qualquer coisa parecida Mas a ideia aqui, player, é Eu vou começar a trazer Novos vídeos aqui Também Aqui, ó, já é o Xbox Vou começar a trazer novos vídeos aqui para vocês Do novo Xbox Series S Tá? Como eu comentei, eu queria O Series X, mas, cara É impossível, né? A galera, infelizmente, os cambistas Estão comprando aí e revendendo por valores absurdos, deixa eu tirar aqui, tem uma preocupação muito grande com a caixa, tá? A nossa famosa caixa de som, ah, legal, Meu, a caixa é muito pequenininha, né? o console é bem pequenininho, deixa eu tirar aqui já, até aqui já uma parte... Pra destacar. Não, o papelão não! Mas beleza. E. Deixa eu ver. Estranho, cara. Ele abre desse jeito mesmo? Sério? Vambora. Cara, eu, eu acho que eu tô abrindo tudo errado na realidade, hein? É aqui, ó. Cabeça. Cara, eu abrindo tudo errado, console. Olha isso, mano. Mas que, que negócio chato isso. Mudei isso porque eu. Adoro caixa, na verdade. Ah, é desse jeito, não, eu abri certo na realidade, vamos lá, caixa aberta, bacana, papelão, aqui a gente tem Power Your Dreams, ou seja, empodere seus sonhos aí, vamos ver o que vem na caixa, eu já abro o console, vamos deixar ele aqui, olha, olha a diferença de tamanho, Olha a diferença de tamanho, mas vamos olhar o que tem aqui, que, o que vem na caixa, tá? uh, a gente tem aqui, uh, isso aqui, introdução HDMI e tal, aqui é um informativo de como que é, o que vem né, então aqui a gente tem o que que tem atrás do aparelho, né, introdução, connect, baixa aplicativo, siga as etapas, tem um código QR aqui, QR Code. E aqui, suporte adicional, pilha, né, Microsoft, pilha, mas é beleza. Tem algumas recarregáveis aqui. Aqui dentro da caixa não tem mais nada, ele vem bem protegido. Esse papelão aqui é duro, cara. Vem bem protegido aqui. Vamos abrir aqui agora, vendo o que vem aqui. Ah, aqui a gente tem um cabo HDMI. Tomada, padrão brasileiro, tá? Tá. É importante, aquele tomada de 8, né? Plugzinho que é igual do PlayStation inclusive. E aqui a gente tem um cabo HDMI high speed. Tá ah, então, isso melhora bastante a conexão principalmente em TVs 4K, para você conseguir ter o máximo de performance, de performance a 120, 64 por segundo. Hum, aqui o manual a Microsoft, Guia, enfim, em português, não tem, mais, não tem nada demais nisso. O controle. Antigo, eu acho que tá aqui, inclusive. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, Olha aqui, meu negócio de bagunça aqui, Player. Onde estava o controle? Pega o controle do PS5, o branco. Vamos lá, vamos fazer um, um breve comparativo também é, dos controles. O patrocinador aqui da, da, da Microsoft Cell. Beleza. Aqui temos alguns controles. Eu vou tirar a caixa aqui de lado, player, porque não tem mais nada nela. Ó, caixa super pequena, console super pequenininho. Deixando os controles aqui, ó, aqui de lado. Já tá, a caixa vem pra cá, mais uma caixa pra minha, pra minha esposa querer me matar, porque eu adoro... Nossa, ele é muito leve. Eu, eu adoro guardar caixa, então vamos lá. É, controle lado a lado, controle antigo, controle novo, o que muda é o pad, muda a parte de cima que era preta e agora é branca, aqui, pouquíssima diferença, tá? Uh, o que muda, que vocês vão ver também, que eu já percebi logo quando eu peguei É aqui, ó, tem um gripzinho E aqui não tem, tem um grip me menos, ele tem uma, um gripzinho E tem um grip aqui também, vocês vão perceber, nos gatilhos ó, né? é Porque realmente isso aqui é muito liso, escorrega Aqui ele tem um pouquinho mais de atrito, tá? Uh, outra diferença No D-Pad Tem esse de pad aqui, aqui Pra jogo de luta isso aqui é sensacional, tá? Por que não tem Street Fighter no Xbox, caramba? Mas enfim, vamos torcer pra que no próximo o Street Fighter 6 saia, saia pra Xbox, ou seja, né, porque eu gosto de controle assim, ó, pra jogar jogo de luta. E aqui tem esse novo botão share que não tinha antes, né? Você tinha que apertar aqui, sujeira. Tinha que apertar aqui, enfim, entrar no menu lá e, e fazer, mas tá bem legal. Você tinha que apertar isso aqui, depois de apertar isso, eu nem lembro, né? Mas legal, o controle é praticamente o mesmo, aqui embaixo, aqui embaixo tem esse, esse design, aqui ele tá reto, né, mas assim, pegado igual, o, os botões idênticos, não muda nada, eu acho barulhento, barulhento o, o botão do Xbox, mas enfim, é, o analógico muito parecido também, esse controle aqui eu tenho ele é, há um, um ano, um ano e pouco, enfim. E a entrada aqui em cima é Type-C e o antigo era o micro USB, isso é importante também, tá? Melhor aí a conexão, também muda alguma coisa de conexão. Embaixo, exatamente a mesma coisa e atrás também exatamente a mesma coisa, beleza? Então, show de bola! Só um side-by-side um, um side aí com o controle do, do PS5, você vê que o tom de branco é diferente. Dos dois, né, o, o controle do Playstation 5 está mais próximo do Xbox agora, né, em questão de pegada Colocar assim para vocês terem uma ideia Lado a lado agora, de costas Beleza? Bacana, bacana Agora vamos para o console, que é o mais importante O um controle sem um console não é nada, então vamos embora Aqui de novo esse negocinho aqui Está embalado. E aqui está o Xbox Series S, que também pode ficar nesta posição. Ele tem aqui ó, umas borrachinhas embaixo, vocês podem ver. Ou ele pode ficar nessa posição com essas borrachinhas embaixo aqui. Ó. Então ele pode ficar assim quadradinho ou assim parece um, um forninho elétrico né mas atrás a gente tem as entradas um storage né o, o cartão de memória proprietário da que custa dois mil reais de SSD HDMI out é, USB que eu acredito que seja USB 3.0 e o cabo de Ethernet rede e o resto é Diversão e tem mais um cabo aqui e um botão para sincronizar e, obviamente, o botão de ligar. Beleza? Entrar a saída de ar aqui. Não sei se a entrada é aqui ou saída, mas eu acho que a, a entrada deve ser por aqui. E a saída por aqui. E aqui em cima também a gente tem um pouco de... Para a dissipação do ar que entra e sai do console. Vamos colocar lá do lado aqui os dois branquinhos. Ai... Cara, só pra vocês terem uma ideia do tamanho é, do Xbox Series S e o poder que esse console tem, tá? Tem muita gente que compara com o Xbox One X. É, não dá pra comparar, são tecnologias totalmente diferentes, depois eu trago no canal pra vocês. Eu fiz uns vídeos de Xbox One X pra comparar com vocês a questão de gráfico, mas esse cara aqui, ele promete desempenho, ele não promete, ele não tem... Resolução 4K, 1080p, 60fps e até 120fps. Desempenho esse carinha aqui, tá? Depois eu vou falar para vocês, para o canal aqui, quais são as minhas primeiras impressões. Já vou rodar alguns jogos nele hoje à noite e, e é isso. Player, espero que você tenha curtido. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Comentem aqui, façam as perguntas, o que, que vocês querem saber sobre o, o novo Xbox Series S, que eu vou trazer com todo o o prazer. Beleza? Deixa eu tirar o Playstation 5 aqui, que serviu só como comparativo. Você hoje não é protagonista, querido. Quem é protagonista é esse cara aqui. Beleza? Então, player, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu e... Fui!